Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo com mais um Ana Savoy Responde. Vocês sabiam que podem mandar a pergunta de vocês via WhatsApp ou inbox do Messenger? Manda lá que eu quero muito responder e te ajudar, tá bom? Vamos para a pergunta de hoje. A Maria Cristina pergunta, Ana, quem colocou fios para levantar a musculatura do rosto pode fazer micropigmentação? Maria Cristina, é, claro, pode sim, até porque é, a profundidade da nossa agulha, né, a camada de pele que a gente atinge, jamais vai chegar aonde esse fio foi posicionado, colocado. Então, nas pessoas que colocaram Botox, que fizeram algum tipo de preenchimento, ou até mesmo tenham colocado o fio... É, nada disso atrapalha o nosso procedimento. O que a gente precisa é de uma autorização do médico para que ele diga que ela já está apta, já passou daquele período de adaptação para que a gente faça a sobrancelha nela, tá bom? Beijinho, até a próxima. Fiquem com Deus.